Não Oi? Correria? Ah, mais ou menos. É Já corri mais. Quando eu tava quebrando, eu corria mais. Ai, eu fazer. <risos> Tanto que... é, você fazer o, o... Você amplia muito o seu mercado. E você cria uma categoria nova, é a categoria de sombras. O que é uma coisa que nasceu lá fora, veio para o Brasil ainda muito, cara, está muito na superfície ainda, nem, nem desceu. As pessoas nem sabem o que é o sombra. Elas, elas não entendem, né? Que, como, como é que é esse tipo de gravação, essa categoria, né? Desculpa, é Paulo, né? Isso. Isso tá legal. Olá! Yeah. <laughs> tudo bom? Que <laughs> bom te ver, gente. <laughs> <bom> <laughs> junto. Aí, tudo, tudo bem? bem. Tudo bom? E aí, tudo bom? Prazer. Tudo bom? tudo bom? Prazer. Mas é, tudo jóia? Jóia. tem cliente de consultoria, cliente de treinamento, e daí a gente tem algumas ideias de, de como fazer isso, então estou entrando em contato contigo aqui para a gente conversar, e se fizer sentido para as duas partes, a gente evoluir na conversa, beleza? Eu vou fazer o seguinte, vou te passar o meu Calendly, e daí você pode marcar a hora que, que melhor te convier, tá bom? Então é isso aí, abraço, tchau, tchau. Tá bom, amanhã eu, às 5 da tarde, foi o primeiro horário ali depois de um compromisso que eu tenho. Eu não sei se às 5 eu já estarei ali, mas provavelmente eu estarei, tá? Então, talvez a gente faça reunião na estrada e tá tudo bem, tá? Mas se eu, se eu sentir que eu vou atrasar, eu já te aviso antes, pra falar, ó, o, o evento que eu tô, ele não vai terminar às 5, então vamos jogar ou pra mais tarde ou pra, pra segunda-feira, sei lá. Tá bom? Mas já só te adiantando isso. é legal, que bom, cara, que bom que você já me conhece também, já, já participou de treinamento meu já e tal. Bacana, isso facilita muita coisa. Abraço, tchau, tchau. Isso daqui... É, são os resultados comerciais da empresa. Não dá para ver os resultados aqui, né? Mas <risos> é, são os resultados comerciais da empresa. Então, aqui a gente, a gente tem todos os números da empresa. E, mas quer dizer, eu estou indo de uma reunião para outra enquanto eu estou acompanhando o, o funcionamento do negócio nas tabelas no meu celular. E isso é gestão. Quer dizer, é você fazer com que as coisas sejam feitas e você tenha os números do que foi feito, você acompanhe e você entre onde precisa entrar. E não ficar apagando incêndio e tentar fazer tudo na empresa, porque senão você não vai ter vida. Quanto mais a empresa cresce, mais a sua vida é sugada pelo negócio. Então, gestão é você, no mínimo, saber trabalhar com planilha. Né, na hora da na hora da venda. do tipo esse não é o meu negócio principal. Né? O negócio principal é outro, mas eu tô aqui ensinando vocês. Isso é muito poderoso. Tô aqui indo pra... Vem comigo. Tô aqui indo pra uma das unidades da Master Franqueadora que a gente entrou de sócio, né? Que é a Stash 360. Então vamos conversar com o pessoal lá dentro. Vamos lá. <música> Olá. Olá, tudo bem? Tudo bom? Bem, a Deus. Você é o... Daniel. Você, você é o Daniel, comecei contigo então. A tudo Cris. bom? É tudo é bom, Cris? Eu sou tá em atendimento hoje. Tá bom, legal. Já não passei por São Paulo. É, vim conhecer aqui, cara. Sou. vontade, aceito um café, uma água... prazo. Essa salinha eu uso ela sempre é pra negociar com as clientes. Então, todas as vezes que eu tenho que passar um orçamento, dar um desconto a mais, eu gosto de deixarem elas mais à vontade na salinha pra não negociar. No que de legal! De e cada clientes. sala tem o um nome, satisfação, é realização, realmente. bacana. Essa aqui são as... Olha só. Ai, aqui nossa, a gente até. tem o inferno, né? Que faz o treinamento do Envisalarm. Tá bom. A harmonização olha. do sorriso. Essa cadeira também faz uma massagem espetacular. Depois você quiser Tá. aí. Muito bom, então aqui é a faixa. Parte... Então... Tá, então aqui é, é, o, é a odontologia, ah, né? Odontologia, é a dentista, é dentista, né? Então harmonização, preenchimento labial, mandíbula. É tudo feito nessa sala. Tá bom. Tá bom? serviços, né? Sim. Então é um pouco mais difícil de captar o cliente passante. Tá bom. Então, não é puxar... como se fosse o balcão de atendimento. Ah, onde é o banheiro? Onde é a Polícia Federal? Tá bom. Mas pra saber... Ah, mas aí a gente já puxa, é o gancho. Tá. A Polícia Federal eu é ali no final do corredor, mas eu tenho laser também. Então a gente já aproveita a oportunidade. Tá bom. Tá bom. E, então, quer dizer, o movimento maior aqui mesmo é puxar online a pessoa já descer e já vir aqui direto, né? Exatamente tá O que funciona bastante é as parcerias Acho que ele é uma parceria muito boa Então os clientes que compram lá Ou efetuam um o cartão e eles já sobem direto tá bom. E aí eu mudei o método Antes a gente agendava esse cliente Hoje eu tô trabalhando da seguinte forma Ele foi lá, fez um cartão ganhou o voucher tá. Me mandou mensagem hoje Ele já vai vir aqui hoje Eu não perco, ah, vem daqui uma semana que eu vou ter agenda Não Cara, venho aqui hoje, faço só uma avaliação com ele para entender, para falar sobre o presente que ele ganhou e depois as meninas fazem atendimento. Tá bom. Tanto que não tem nenhum cliente aí, né? Nada. para eu. Só dar uma olhadinha. Cristina, me fala o seguinte: o que, que eu poderia fazer aqui? Você poderia fazer tanta parte Eu, não, olha precisa pra precisa. mim e fala, eu acho que você precisa disso, precisa daquilo. A o que imunização, eu a parte de botox. A imunização, precisa. mas acho eu preciso de botox? Aí eu precisaria fazer uma. Tá bom, então, ok, pôr, ok. Ela vai avaliar e indicar o assim, que for mais apropriado pra estar tá fazendo em você. Tá bom, mas olhando assim mas, você... Hoje mesmo eu poderia estar tá fazendo um teste em você do no nosso laser, que sai bastante, porque é a partir da deciloção, uma faixa de barba, pra você sentir como que é o laser. Entendi. E falaram que dói. Então? É, de dor, você pode, ter, pode sentir uma sensibilidade, né? É, mas tem um diferencial dos outros lenses que tem lá no mercado. Tá bom. É uma máquina inovadora. Ela já tem assim tipo trabalho em foto de em foto tipo é, tipo 6, né? Tá. Então você vai sentir, mas não comparado às outras máquinas que tem. Entendi essa máquina que dói menos, quer dizer, dói Isso. não, né? incomoda menos, Isso. né? Tá Na verdade, bom, por legal. ela uma, é, três ondas, então ela já tem um diferencial maior. Tá bom, entendi. Tá bom, eu vou fazer o seguinte então. A gente vai almoçar tá. e aí depois Pode. a gente volta aqui, mas eu quero conversar com algum cliente, alguém Pode. aqui. Sim. Tá. Lá atrás eu comecei como cara do marketing digital, mas marketing digital, ele isolado não é nada, ele é feito para vender, ele é feito para você fazer resultado com um negócio e daí o um novo movimento aí, não sei se para quem está acompanhando, eu estou entrando em alguns negócios e usando a minha capacidade de marketing vendas e gestão também para fazer esses negócios performarem e com isso o meu equity né, vale cada vez mais. Então eu vou, eu vou falando para vocês aqui. Agora, lá para a segunda unidade que eu vou visitar hoje, que eu visitei já a unidade lá do Shopping Dourado, agora eu vou visitar Moema e depois eu vou visitar é, Brasleme. E tem uma, tem uma passagem que eu acho bem, bem, bem interessante, que é um investidor que ele, ele visitava as empresas que ele investia e aí ele investia numa rede de supermercado, um dia ele foi na rede de supermercado, ele sempre comprava lá, e ele viu que o atendimento não estava o mesmo. Aí ele foi numa outra uma outra, uma outra loja desse mesmo supermercado, o atendimento não estava tão bom. Ele foi numa terceira e viu que o atendimento também não estava mais tão legal. Ele vendeu as ações. O que aconteceu? Pouco tempo depois, o supermercado quebrou. Se você investe num negócio, você tem que estar tá lá, olhando, estando junto para entender como que aquele negócio de fato faz dinheiro? Inclusive, esse negócio pode ser o seu negócio. Como é que é o teu atendimento? Você liga de vez em quando para o seu próprio negócio para ver como que a tua atendente atende o telefone? Quantas vezes ela deixa tocar antes de atender? Se você pergunta onde fica a farmácia, o que, que ela responde? Ela responde de mau humor ou ela de fato responde com um sorriso? Então seja um, um cliente do seu próprio negócio para você entender como que os clientes se sentem. Porque são eles que vão fazer o seu negócio crescer e seu atendimento está ruim, você tem alguma coisa errada, você tem que ser o primeiro a saber. Não o teu cliente te reclamando e você sabendo por conta dele. Você tem que saber. Então, se você investe no negócio, vai lá, passa no negócio, passa na empresa. Se você é dono de negócio, de vez em quando, seja o cliente do seu negócio para você saber como que ele tá andando, você saber se ele está indo bem ou não. A empresa que você tem hoje ela foi construída com as habilidades que você tem até então. Então você tem determinadas habilidades que fez com que a sua empresa chegasse até aqui. Para você fazer a tua empresa chegar mais longe, você tem que desenvolver novas habilidades. Porque aquilo que te trouxe até aqui não necessariamente vai te levar além. E não são só habilidades, tá? São habilidades e são também pessoas na tua empresa. O time que fez você faturar 10 mil não é o mesmo time, ou pelo menos uma boa parte desse time, que vai fazer você faturar 100 mil. O time de 100 mil não é o mesmo que vai fazer você faturar 1 milhão, 10 milhões e assim sucessivamente. Então, o que te trouxe até aqui não vai te levar além. Quais são as novas habilidades e as novas pessoas que você tem que ter na sua empresa para você chegar onde você quer chegar? Qual é a pessoa que você tem que se tornar para fazer a empresa chegar onde você quer que ela chegue. Não é a pessoa que você é hoje. É a pessoa que você tem que se tornar e é o time que você tem que construir ainda. Essa é uma das empresas que eu estou investindo. Legal. Tá num ambiente bacana, vizinhança boa, potencial pagador bom. Legal, vamos entrar lá. Por quê? Aí outra vez eu falo, mas é mais caro. Na verdade é o outro, essa aqui é barata. Eu não tenho um texto, então não dá pra medir. Ah, eu tô perdendo X vendas, mas eu nem sei por quê. Porque quando a pessoa chega e fala tá caro, eu dou, no, eu dou quebras diferentes da objeção e aí no final não dá para saber qual é que é melhor, qual que quebrou, qual que não quebrou, entendeu? Então uma das coisas que a gente vai trabalhar é, primeiro, gatilhos. Então, prova social, que é depoimento, autoridade, afinidade, comprometimento, garantia, escassez e quebra de objeções. Que é listar todas as objeções, o tá caro, vai doer. Mas, doer. Isso. Vou pensar. Vou pensar. A ah, vou pensar é ótimo. A ah, vou pensar é o seguinte. Você fala, ah, vou pensar. Vou pensar Talvez não. Talvez a pessoa tenha que falar com um terceiro elemento, que é o marido, que tem o dinheiro. É. Só que ela não quer falar, tenho você que falar com o meu marido. Fala ela fala, tudo, vou né? pensar. Mas fala tudo, exatamente. Eu o que eu falo é... Eu exatamente isso. Você tem que falar o seguinte, ah, vou pensar. É legal, é muito importante que você pense. Mas deixa eu te falar uma coisa. É... O que exatamente você tem que pensar? Porque sou eu que vou responder, né? Você vai pensar o quê? E a pessoa pode falar, não, eu realmente tenho que pensar e tal, mas não eu quero só e só tudo. Né, a Marcele falou isso. Comigo. Eu falei assim, ah, vamos aproveitar, não eu preciso pensar. Eu falei, mas você precisa pensar em relação ao quê? Ela falou, eu preciso ver com o meu marido. Se eu posso comprar, uns três. Ela foi embora, ela voltou, comprou só. Uhum. Desculpa. O que que eu, que que eu falaria? É eu, eu falaria o seguinte: você fez alguma surpresa pro seu marido? Sim. Que ele até hoje lembra e lembra, nossa, que dia que você comprou aquele vestido, que dia que você deu aquela festa, já fez? Essa é a hora de você fazer uma outra surpresa pra ele. Você chegar linda lá. Você chegar maravilhosa. Você chegar radiante, com autoestima. E esse cara vai falar. Pô, cara, ainda bem que eu casei com essa mulher. Entendeu? O texto. Só que talvez isso não seja a melhor maneira de matar a objeção. Mas tem que testar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é listar todas as objeções que a gente tem. Vou pensar, tenho que falar com meu marido, tá caro, vai doer, não sei se é pra mim, isso não, não funcionar, não tem limite no cartão, não tem limite tem no cartão é isso aí. Então, tudo quanto é, tudo quanto é objeção, a gente vai listar. Okay? Tudo bom? E a partir disso a gente vai escrever os textos. Para cada uma das objeções, a gente escreve três, quatro textos e testa e mede. Vê qual que funciona melhor. Qual que é mais efetivo? Entendeu? Exatamente. Tá tá? Roberto chegou. Se você ainda não cresceu o tanto que você precisa crescer, é porque tem alguma coisa que você tem que melhorar em você. Tem alguma coisa. Se você não é sócio ainda, porque tem alguma coisa que você tem que melhorar em você. A natureza sabe ela te põe exatamente onde você tem que estar. E aí você tem que descobrir o que você precisa fazer para a natureza te colocar em outro lugar. Muito prazer. Tchau, imagina, que isso. Tchau, tchau. Prazer, obrigado. A segunda coisa é, é você fazer upsell, então você tem que treinar muito em upsell, vender outra coisa. E, por exemplo, tem uma, tem uma cliente minha, ela vende scrubs, que é pijama cirúrgico. Ela faz um scrub no anúncio por 150 reais. Então ela anuncia 150, porque é muito barato. Tem um monte de médicos, um monte de médicas, e o um ticket médio dela é 350. Quando a pessoa chega, ela não compra aquele scrub ela já falou, tem esse daqui, mas também tem esse outro, esse outro é estampado, esse outro que decida assim, tem esse outro que decida esse outro de outro, que aqui, outro, que aqui, outro que E que... Eu já gravei um vídeo que eu falo do dinheiro do hoje, o dia do amanhã e o dia do depois de amanhã. O dinheiro do hoje é a operação, é a minha consultoria, etc. O dinheiro do amanhã são novos projetos. O dinheiro de depois de amanhã são os investimentos que daqui a três, quatro, cinco anos eles vão de fato render frutos e geralmente você deixa eles ganharem muita alavancagem nesse tempo. Só que você não pode viver só disso porque senão hoje você não tem dinheiro. Você tem que ter dinheiro hoje, novos produtos, inovação de mercado o tempo todo e alavancagem financeira do dinheiro de depois de amanhã. E eu tô aqui com um dos meus sócios, Alberto Oyama, que é o cara que é um grande nome em franqueadoras, ele é um grande nome entre franqueadores e a gente a está gente numa operação que ele me convidou para nossa franqueada da Estética 360. Muito feliz de você ter aceitado o convite de ser nosso sócio, de sermos sócios, né? E, e dentro da estratégia que a gente tem para a marca e para onde a gente quer ir, né? É, fazia fazer muito sentido trazer você com todo o seu conhecimento, né? Para para a gente. É, acelerar e desenvolver muito, ser muito forte no, no marketing e vendas. Né? Então agradeço, muito obrigado. É, eu hoje sou responsável por marketing e vendas dessas unidades que a gente acabou de falar aqui das Tetris em 60. Então se você está pensando em comprar uma franquia, calma, conversa comigo primeiro, não compra nada, conversa comigo primeiro. O grande problema que eu vejo é que eu estava na BF lá, por exemplo, e aí eu fui visitar alguns estandes e tudo, a, a feira da BF, a Associação Brasileira de Franchising, tá? E, e eu estava vendo algumas apresentações e a maioria das franqueadoras elas apresentam o produto mas não apresentam como que o franqueado vai ganhar dinheiro com aquela franquia isso é porque o produto ok então caso do pão de queijo sei lá por exemplo está aqui faz o pão de queijo está ok maravilha mas como é que eu ganho dinheiro com isso porque o franqueado ele quer ganhar dinheiro com a franquia. Ele não quer só produzir, ele quer que as pessoas comprem também. Sim. Então eu vejo que tem um buraco muito grande entre é, o que muitas franqueadoras vendem e o que acontece na ponta, que é aquele empresário que tem que fazer funcionar lá na ponta e que muitas vezes ele nem está lá, porque ele tem lá três, quatro, cinco franquias e a franquia tem que funcionar e tem que ter uma estrutura de vendas que faça com que aquela unidade lá na ponta venda e não simplesmente aproveite da marca, mas não tenha uma capacitação lá na ponta, o lead, para de fato fazer aquela franquia da lucro o, o formato de, de vídeo, ele está mudando, começou nos Estados Unidos, aí está chegando no Brasil, que é esse tipo de formato aqui que é não o formato você falando para a câmera, isso aí também, beleza. Mas é um formato mais real life, né? Um formato de, cara, ongoing. Eu tô andando aqui, eu tô falando, aí tem alguém me chamando. É como se o, o, o YouTube espectador, né? Ele se sinta meio com deixa o meu ocular. É como se o cara estivesse aqui na frente vendo a nossa conversa num carro, uma coisa diferente, assim. Não é um estúdio e tal, um negócio meio escuro, tem o um barulho e tal. Cara, é isso que o cara quer é a autenticidade. Uhum. É tipo ele se sentir a mosquinha dentro de uma conversa que ninguém está escutando, mas ele está ali presente. Entendeu? Então é um formato diferente, né? Uhum. É muito mais, muito mais autêntico. E, é, e o trabalho de sombra faz isso, porque é o sujeito que fica ali como uma testemunha ocular, trazendo o que está acontecendo nos bastidores para quem está lá no YouTube assistindo. Né? Isso, é, isso é muito é muito mais, muito mais valor, né? Mais valor, mais, mais autenticidade. Mais, mais autenticidade. É, é. é isso daí, é mais autêntico, mais né? Mais autêntico, é. E é roots, né? Porque, cara, um carro escuro, no trânsito, com barulho e tal. Mas é essa conversa aqui o cara fala, essa é a conversa que ninguém vê. Essa é a conversa que não tá no, no vídeo do estúdio. É a conversa que tá ali mesmo, no, no carro. mesmo ela vai distribuindo. Ela vai contratar uma pra amanhã, uma pra tarde. Tá bom, tá bom. Pra não ficar dentro Vamos... horário descoberto. É. Faz, o, faz o processo seletivo, não contrata ainda. Até a gente começar a gerar o lead, aí começou a gerar o lead, beleza. Aí entra a pessoa, não tem problema ficar uma semana ali com o lead. Quando eu cheguei em São Paulo, eu, eu, eu, quando eu mudei para São Paulo, eu mudei para São José dos Campos, né? Cara, na época tinha tipo 250 mil habitantes. E daí eu, eu cheguei no shopping, usava um relógio, o pino que liga o relógio, a pulseira quebrou. Aí eu fui trocar. E eu lembro até hoje, eu cheguei no shopping e falei, aí, meu irmão, seguinte, porra, a paradinha aqui da, da parada do relógio que quebrou. E, porra, e aí? Eu não, não sei onde conseguir e tal. Aí o cara olhou, você é do Rio? Porra, dá pra perceber, né? Então, pô, tô aqui há, porra, uma semana, velho, né? entendeu? Cheguei aqui. É verdade, todo mundo fala assim. Era gente, outra né? coisa, cara. Hoje eu, eu olho como eu falava, eu falei, cara, era um outro a gente ser viu? humano. Você percebe, né? Porque é tão normal. Sim, é isso aí. e está lá ganhando lá, 30 conto por mês, a empresa faz 30 conto por mês, né? não ele. Né? Aí eu falo, cara, imagina o seguinte, Digamos que o Wilson Bolt nasceu em São Paulo, Wilson Bolt é paulista, nasceu ali no Tatuapé, e ele corre muito, então o que, que ele faz, cara, eu corro muito, eu vou pro Ibirapuera, você tem uma ideia, eu vou pro Ibirapuera e vou apostar corrida valendo dinheiro, eu vou ganhar uma graninha, aí ele vai pro Ibirapuera e ele corre, aposta lá, casa numa nota de 50 reais com outra e tal, ele corre ganhando ganha do cara 100 reais, aí daqui a pouco ele ganha mais 50, aí daqui a pouco mais 100, o pessoal não quer correr com ele, aí ele muda, ele já vai correr outra pista e tal, e aí no final do mês ele tirava uns assim, 7, 8 mil reais correndo, usando a habilidade dele, ele pode fazer isso, ou ele pode ir para as Olimpíadas, ele vai ganhar mais, com exatamente a mesma habilidade, só que ele vai ter que treinar mais, vai ter que trabalhar mais, vai ter que acordar cedo, vai ter que treinar todo dia, o esforço vai ser muito maior, mas a habilidade é a mesma, nem se eu treinasse 10 vezes o que o Wilson Bolt treina, eu não seria nem perto de Wilson Bolt, porque eu não tenho uma habilidade, né então, se você tem uma habilidade, você já tem um, um caminho razoável aí andado. Só que você tem que ter o equilíbrio emocional e tem que ter o time comercial. O time comercial é saber o seguinte, cara, mas dá uma dinheiro, eu vender isso ou vender aquilo? Eu vender a minha habilidade aqui ou vender a minha habilidade ali? Tem uma história do Picasso? Pode falar. Não, tô te ouvindo bem. O, tem uma história do Picasso que eu acho genial. O Picasso foi num restaurante. E aí, o. Eu acho que foi o dono do restaurante foi receber mestre Picasso. Nossa, é uma honra recebê-lo aqui. O senhor pode fazer um desenho pra mim no, nesse guardanapo? Ele falou, lógico, aí ele foi lá e fez o desenho. Só que ele não assinou. E daí o, o dono do restaurante olhou e falou o senhor pode assinar, eu falei, olha, ah não, ele falou o seguinte, é, o senhor pode, o senhor não vai pagar a conta e tal, é só fazer um desenho nesse guardanapo, ele falou, beleza, ele fez o desenho e não pagou a conta, aí eu falei, o senhor pode assinar, aí ele falou, olha, o meu desenho vale esse jantar, a minha assinatura vale ser restaurante inteiro. É isso, porque, é isso que, que é saber como que você monetiza a tua habilidade porque todo mundo tem uma habilidade, só que talvez não tenha sido desenvolvida. Mas quando você descobre e desenvolve, você vira um monstro, que não é, não é você fortalecer todos os pontos os fracos e os fortes, é você só focar nos fortes. Cara, você ignora os pontos fracos. Deixa pra lá, contrata alguém pra fazer aquilo que não é bom. Eu não sou bom em gestão financeira, não sou. Eu sou minimamente bom, porque, cara, eu tenho um negócio, tem que ser. Mas é, mais o lance é, cara, enquanto meu negócio faturava lá X, eu cuidava. Chegou um momento que eu falei, não, para, acabou. Botei lá um gestor bom e cara, agora toca, cara. Agora é você que vai tocar esse dinheiro aqui. Mas eu não preciso, eu olho gerencial. Mas eu não olho, eu não toco a gestão, né? Mas eu sou bom em comercial. Então eu tenho que pegar. Então, um dos meus funis de venda qual é? Eu junto mil e poucos empresários todo mês num treinamento e faço durante dois dias e faço uma venda lá. Então, tipo, eu faço um milhão nesse fim de semana. Por quê? Porque eu tenho uma habilidade de vendas. Então é aquilo que eu vou focar, que eu vou estudar, que eu vou fortalecer. Obrigado. Fortalecer os pontos fortes, né? Mas por quê? Porque eu tenho tino comercial e quando eu caio eu tenho equilíbrio emocional para entender o que eu fiz, onde eu errei, consertar o rumo e voltar.